Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Emerson na minha casa! Hoje nós estamos indo para o um jantar com as meninas. Na verdade, é só um encontro mesmo que a gente vai fazer. Assim como eu fiz nos outros, que a gente se reúne para comer. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho das maquiagens de Camila Rad. Então, meu Deus, a gente está no Tram. O Tram é assim. E a gente está a caminho da casa dela. Então, vamos lá, eu estou com o Thelma Ui, como estipulhas? Olá, tá Olá. De então A gente está indo para lá E eu já mostro para vocês como é a casa de lá. Quer dizer, as makes e onde ela guarda Tá bom? Então vamos lá Hello E aí E aí Quer segura essa Aqui. Olha, eu tô tão bonitinha. Eu tô também. Ó, oh, aqui a gente faz uma dancinha no espelho. Ah. Tá, tá, tá, tá. A vaca mastigou a minha roupa <risos> é A próxima próximo. Eu tô muito mastigada no viso, que bom. Mas está, desculpa. Cheiro delícia. tão cheiro de. Liça, então. cheiro de... Alô, maricones. Olá. Diga quem é você. Meu Deus, eu acho que alguém tá falando Olá! Teta pão! Oi, Teta pão! Minha oi. prima, Oi, meninas! Digam oi, oi para Emmer na minha casa. Quer dizer, na casa dela, no casa? Minha prima, meninas. Oi, Teta Cadê a Joana? Já foi. Joana foi indo pra tudo Joana, sua falsa Segura <risos> oh, aí, galera tá... Ai, não, Cuidado, tá pesado? Pensando? Eu eu tava brincando. <risos> eu Menina mesmo, parece que foi pegar uma praia Isso já vai pro making off. Ah, sério? Minha boca tá toda lascada Sim. Oi, Oi gente, chegamos aqui Nossa, mas eu tô enorme Nossa, mas eu tô muito vermelha <risos> Oh, melhor assim. Hum. Eu tô aqui com a Camila, a gente vai mostrar um pouquinho das coisas dela. E mais uma vez, todas as meninas estão guardando todas as makes no banheiro. <risos> então a gente vai conhecer um pouquinho da Camila. Então, Camila presente. Ai, gente, esse é o meu armário da bagunça, né? Das maquiagens. E o que você quer saber? Eu quero ver como é que você guarda, tá. o que você tem, mais ou menos. Tem muita coisa. Meu Deus, tem muita coisa mesmo. <risos> Ah, então aqui é produto de cabelo, cabelo e perfumes. perfumes ah, Viciadíssima em perfume. Tipo, eu já tive, já cheguei a ter. Coleções: 150 perfumes, mas. Eu, não, não aqui no Brasil, mas eu acabei né, me desfazendo. Uhum. É, de maquiagem. Bom, aqui nessa, nessa série eu guardo tipo, as coisas que eu uso no dia a dia, que eu não vivo sem. Meu Pronto protetor solar. celular que eu passo até a noite. Olha, então, na rocha posei. É, com cor. Com cor, 70. Com ah, mil... é é. Okay. Aí eu passo um bronzão, que eu amo. Que esse aqui tá meio destruído porque eu refiz ele com álcool. Mas tudo Mas, bem, então, ele tá funcionando ainda. Tá super funcionando. É da Benefit. É. O Rula. O Rula da Bela, Eu gente. amo essa cor. Ok. É, aí passa um blushzinho rosinha só pra dar uma cor de saúde, né? Porque aqui a gente não tá passando, gente. Não tem o sol. E um rímelzinho. Tipo, esse é meu. Dia Kit a dia. básico. É. Certo. Aí eu separo aqui as coisas de rímel e delineador e sombras, tipo. Um, um, é, esse aqui eu amo, que é da MAC que, que Pra fazer um é? esfumaçado Mas, ah, esse aqui é o Brown Down Brown Down é. E aí eu gosto de passar com esse ai, cadê, eu tava Mac, Com esse pincel Que ele é um pouquinho mais duro Um chanfradinho E é, ele é de alguma que... marca não, não É da Class já... Vogue é. é, tipo, gente, eu não ligo muito pra Calma, aqui eu tenho os meus pincéis. Certo. Aí aqui... Chora nos pós. Aqui... Olha, tem um da Glass já. É, eu amo, só que tá, tá, tá acabando. Dá um iluminador um É um, é um Bronzã. Eu adoro Bronzã, porque eu sou mais morena e eu não tomo sol no rosto. Uhum. Então eu sempre tenho Bronzã. Nas... Esse aqui é o Radiant Bronze Line. Esse é o Bronzão que eu mais amo, na verdade, mas... né? É, eu amo esse iluminador, só que tá quebradinho. Eu preciso... Ai, que triste! É, eu preciso consertar ele. E. Iluminador, que, que ele é. Da Laura Mercier. Isso, é. pra não estragar. Aí tem esse da Dior, que eu também amo, só que ele também tá quebradinho, eu preciso refazer ele de novo. Uhum. Eu amo. Esse, esse iluminador, pra mim, é um dos melhores. Ó, oh, então você já tem três aqui. É, vai saindo, vai saindo mais coisas. Sim, tem um da L'Oreal que eu mostrei aqui. Que eu. Amo. Da L'Oreal. Da Lancome. Nossa, que lindo. Esse é, tipo, ele chama. <risos> é não, ele é surreal. Ele Nossa. chama hum, hum. Sparkling Peixe. Nossa, ele é lindo! É, Olha isso! Aí eu tenho esse bronzão aqui, da Chanel, que eu amo, que ele tá novinho. Oh, eu quase menininho. Eu quase não uso, porque como eu uso esses da, da Benefit, né? Tipo, esses aqui, eu deixo mais pra frente. Pra festa. ocasiões especiais. Aí, tenho alguns estojinhos de sombra que eu gosto. Ah, esse aqui, é que tá acabando. Ai, minhas coisas estão todas acabando, gente. Cover É, é Ai, pra fazer contorno. É. E aí, esse aqui é um iluminador eu que é maravilhoso, quando eu faço contura, eu uso ele. Você viu que eu uso ele? Já está assim? um buraquinho. É, não, nem existe mais, né? Mas desses, assim, de todos, se você pudesse escolher um aqui, qual seria o seu iluminador favorito? Porque aqui são todos... Isso aqui é uma sombra, né? Não, esse é, é um esse bronzeador. aqui é um blush. Não, meu, meu bronzão favorito. Ai, gente, eu fico entre Dior e Lancôme esses dois aqui. Sim. É que esse aqui é mais, tipo, para um por uma noite assim, bem carregada de maquiagem, uhum. esse aqui você consegue usar de dia, sabe? Ok. Então... Esse aqui é uma paletinha de sombra? É, esse aqui é uma paletinha de sombra. Ai, oh, da Nars, dessa, da, Sephora. da Sephora. Ah, então, bem fofinho. É... Ai, que bonitinho. É, tipo... Deve aqui ser... são alguns... Batons. Uh, lips, né? Tipo... Uhum. E tem um blushzinho. Mas a é que eu mais uso, na verdade, é essa aqui, eu adoro essa, essa paleta. Ah, and The, the blush Nude, é, da Maybelline, não é? Da Maybelline, é? e eu amo essa aqui, ó, da Evelyn. Aveline, eu não é. tenho muita sombra porque eu não sou de passar muita sombra, sabe? Geralmente o seu, a sua make é um delineado, uma base, um delineado um rímel? E um rímel, é essa Certo é uma, Essa é a minha make A Evelyn é uma marca polaca então a gente encontra aqui. É, essa aqui também eu gosto bastante. Mas você pode ver que os mais gastos são, é, são sempre os mais pra fazer uma sombra um pouco mais. Um peroladinho, é. né? É muito linda essa paleta aqui. É, eu adoro essa aqui, eu adoro oh, essa paleta. Essas cores assim mais cobres, bonitinhas. É. Isso, eu acho lindo também. Tá, é. então essa é necessário. Os pós-bronzos. Alguns anos atrás, assim, mas o que eu mais uso mesmo são essas mais clarinhas. Do dia a dia. Não sou muito de super sombra. Uhum. Um o que, que é isso daqui? Isso aqui é um blush líquido. É um blush líquido. É maravilhoso. Pode espirrar um pouquinho, Pode. bem pouquinho. Menina, ai é que legal Deixa eu ver a embalagem Calma aí, deixa, deixa eu te espalhar não. É um Studio mist, mist é. foundation Não, é super difícil de achar Eu Isso. comprei na MAC Pro Do, em Miami Que legal ah, eu te... Vou espalhar com esse aqui Que, que é cheiro fácil. bom Não, ele é surreal assim Tipo, quando você faz contorno, sabe Nossa, e esse aplicou Bastante, né, mas Nossa, ele esfuma muito bem Ah, é, ele é muito ah. Ai, amei, quero. Você e só aí, tem que tomar fica... cuidado porque se você... Você tem que passar um pouco mais longe, porque senão ele... Mancha. Tá é. Mas você acha que... Ele dura bem? Dura muito. Eu geralmente eu passo ele pra ir pra casamento. Uhum. Né? Nossa, eu adorei isso. Nunca vi. Nunca tinha ah, visto. Aí aqui eu tenho... Esse aqui é uma, uma maquiagem que eu amo. Já tá até meio velhinha. Ah, mas esse daí é pra contorno também. Você esse tá aqui base. ele chama full coverage. Uhum. Só, você só consegue achar na, na, na MAC Pro. Pro. Uhum. E ele cobre até tatuagem. Assim, é né? surreal. Tipo... Nunca vi esses também. É, não. Ele é de, muito... Eu já tinha visto isso online, é bom, mas... De... Mas você usa pra contorno? É, eu uso ele pra contorno. Certo. É que assim, essas maquiagens já estão mais antiguinhas, então eu tenho eles há bastante tempo. Esse aqui é o estúdio Fix da MAC. Que, que eu é maravilhoso. É, que eu você amo. usa pra contorno ou como Eu não uso qual? quase nada. Você pode ver que ele tá quase novo, assim. Mas ele... Eu gosto, tipo... Só pra dar uma batidinha, assim. Se tá muito calor, pra... para dar um, pra um blot. Viar. Tipo um blot né? É. E qual que é a sua cor da MAC, geralmente? Eu não uso... Mac, geralmente. Não uso base da Mac. Eu gosto muito. Ah, aqui é só uma, um estojo de base. Então, hum, assim. Eu amo esse da, da, da Lancôme Amo. Que linda Da Mary Kay. esse aqui Esse eu aqui uso é a cor 03. É. Esse Porque a Camila é mais morena do que eu, Se a gente for fazer é. uma comparação, ela é um pouquinho mais morena. Esse aqui, da Mary Kay, eu acho muito bom. A cobertura dele é muito boa. Que é o tom 5, bege 5. Aí, eu amo esse Facernes, da, eles agora mudaram a embalagem da Lancôme Amo que é um... Um corretivo. É um corretivo. Tipo, pra mim, um dos melhores, ele é muito bom. Tá acabando já, mas olha, ele é muito bom. Tá, ele é iluminadinho, é. Aí tem esse aqui, esse aqui... Infelizmente, eu, eu, eu comprei a cor errada. Ele é um pouco acinzentado, minha cor é um pouco mais rosê. Uhum. Tem um fundo mais rosa mas ele cobre muito assim, então Esse é a base da Vichy? É, da Vixy. É. Dermablend. Derma Derma Dermablend. Uhum. É muito boa, mas eu acho que ela tampa um pouco os poros. Então assim, eu não uso sempre, eu uso só pra, tipo se eu quiser fazer uma, uma make mais, pesada, mais pesadona. Assim, sabe? De todas as suas bases, qual é a sua base favorita? Assim, para dia a dia eu só uso o meu protetor o solar. Protetor solar. Mas assim, se eu for escolher, é da Lancôme que essa aqui é maravilhosa, ela não deixa a pele oleosa, porque a minha pele é bem oleosa. Uhum, então... esse aqui eu também uso, só que eu uso não com cor, uso sempre É, então eu gosto dele com cor, porque daí eu já não preciso nem passar base, né, daí já ficou... Belíssima. Então, é... aí tem pra que eu uso, é... Ah, eu adoro esses Smashbox, que é um que é para Photo Finish, e esse aqui é para quando você tem alguma marquinha de Acre, uhum, alguma coisa, alguma coisa, Mais é avermelhadinha. Marca, então você passa ele, que eu adoro. Ah, eu tenho esse iluminador também, que lindo. Ah, eu nunca testei ele. Ele é muito bom, porque você pode juntar ele com base, ah. e, ou usar ele sozinho, mas olha que lindo. <risos> ele, só vamos fazer assim, por aí. Olha, ele é da Vibo, não é? É, ele é da Vibo, é super baratinho. Da Vibo é uma marca polaca um também. Faz um super efeito, eu adoro. Acho bem bonito. Nossa, tem bastante, né? Ah, eu sou louca pra maquiagem. E Aí tem outros cremes aqui, de, de noite e dia, que eu uso, assim, nada demais. Tem o rímel, que eu, eu amo esse rímel da... Da Mancom. Da Bourjois, Da aqui. É, eu amo o da um Lancome, mas o meu acabou, até joguei fora, que é o Drama E agora tem um novo, que é novo não, né, nem é tão novo, mas é o uh, Doll, alguma coisa E o pret preta alguma coisa assim que eu gosto Esse aqui eu não uso muito porque ele é a prova d'água, mas ele tem o centro, a prova d'água que é Uhum. E no dia a dia eu uso esse aqui que ele deixa um cílio bem bonito. Se você aplicar várias camadas, ele deixa, deixa ver super bonito. Mas esse aqui Volumilha deixa um cílio Lashes. tipo de boneca e ele tem duas, duas ah, funções que ele é. Fica retinho ou curvadinho. Essa vagin. aqui ele deixa mais volume e essa aqui ele deixa mais é, alongado, alongado exato. Ah, que legal, o é pincel ele dá uma torcido, deixa eu é. um só focar. Um pouco. aí. Um pouco difícil, Aí... ai que legal E esse aqui é o ultra black, que eu adoro não. Tá, então de todos os seus produtos, esse aqui é aqui? Esse aqui, é aqui Ok, então de todos os seus produtos, qual, eu acho que eu já sei qual é uhum. Qual é o produto que você vi... não vive sem? Que eu não vivo sem, é, um... é a minha... Protetor vaga. solar É o meu protetor solar, não Sabia. Vivo sem, não vivo sem, tipo, nunca eu até ando com um mini desse aqui na minha uhum. bolsa, porque eu não, não fico sem. Proteção. Proteção, meninas. É. E de todos os produtos, qual você fala assim, ai, hum, comprei, mas não gostaria de ter de novo. Comprei só pra testar e não reutilizaria. É, não sei, porque assim, eu, por exemplo, o Prime eu, da MAC, assim, eu... Não, eu só uso pra festa, então. Uhum. Tipo, eu não uso muito. Porque daí eu faço um prime mais de dia a dia, mais usando, por exemplo, hidratante. um serum ou um hidratante, por exemplo, eu adoro da vesti. Uhum. E. Que ele tem serum e é lift, tipo, uma coisa mais.. Nossa, que pesado É, mas ele não é tão ele, Ai, o cheiro dele é maravilhoso Olha esse cheiro Olha, não, é perfeito Olha, não, sente É muito Ai, ah, é bem gostoso Nossa, mesmo, olha é, é transparente assim. Mas eu não uso ele todo dia porque ele é um pouco pesado pra minha pele Eu uso ele mais pro inverno uhum. ah, Olha, ela também tem vitamina C porque, Ah, vitamina C indicado. todo dia tem, indicada pelo E e Uau. se você pudesse investir agora, qual seria o produto que você gostaria de ter? Investir agora? Camila tá um pouco vermelhinha que ela Ai, fez o eu procedimento. Tô, eu bem, gente, tô até descascando. Então. Amanhã vai estar tá assim, ó, pá, belíssima. Ai, se eu pudesse investir em algum.. Não vivo sem blush também, uhum. tipo bronzã. Ok. Porque como né, eu te falei, eu não tomo sol, que agora eu tô bem vermelha, mas eu não tomo sol, então minha uhum. pele do rosto é bem branquinha. Então fica meio distante, Então blush eu não vivo sem. Eu tô precisando comprar um delineador, que é o delineador da Ah, esse é o delineador eu favorito, né? É verdade. Eu amo esse. Na verdade eu tenho vários, mas assim, eu amo. É um da MAC, que ele é caneta bem fin... Não, não é esse. Deixa eu fazer, né? Esse aqui, Tadá! Achei que ele tava no lugar. Esse aqui, pra fazer delineador, ele é maravilhoso. Esse aqui é o Brush Black Brush Stroke Liner Eye. Nossa, ele é bem fino. É, então, e eu gosto dele bem fininho porque... É que ele tá acabando, né? Mas se faz o delineador, é muito lindo Ficando ah, é, bem bonito, é que ele né? tá acabando, então ele tá mais E a ponta dele já não tá mais bonita, sabe Já uhum. não tá mais durinha Mas ele faz um delineado bem bonito E além dessa parte, você não guarda Maquiagem em outro local na casa? Não não tá. E na sua bolsa? Ai, eu não vi batom Ah, tem, tem um lugar só de batom É que assim Eu não sou muito de batom, ah, tem as minhas coisas Aqui, que eu bat... eu não Olha a minha bagunça, eu deixando todo bagunçado. Como eu não uso muito batom, eu tenho esse que na verdade eu venho. Que eu acho bem dentinho. Ele é bem assim. Ele é líquido, mas ele tem uma cor bem bonita. Eu não vou botar na sua. Perenice? Quem disse Perenice? É, ele é bem bonito. é uma cor bem. Oh, a paleta de Camila é um rosado nude. É. Yeah. aqui, pra boca. São basicamente <risos> esses. Aí eu tenho esse aqui, que é um. Que eu comprei aqui. Esse aqui é bem gostosinho. Ah, Ele é um tipo lip scrub. Um, é, tipo um Williams um, da é, de lábios. Azul. Que é bem legal. De que marca é essa? Pois é, é uma marca X que eu comprei, acho que na é. Rosmo. Ah, legal, nunca tinha visto esse Nunca tinha visto um lip scrub de, é... de perto Então, tem um da Dior que eu amo Mas eu... acabou o meu E assim, tá meio caro então eu não <risos> Mas ele é muito bom Ele deixa uma cor bem bonita, sabe? Uhum. Ah, tem mais paleta aqui Ai, Que linda, Ai, que lindo aquele lá É, Beleza. então, acabou Adeus é. yeah. Então, isso. se você fosse investir Você investiria num delineador Certo? Nesse momento sim porque já dei uma investida no blush que o case é da Chanel que eu comprei que deve ser bem hum. 800 reais assim sim. Sim. É... Not Normal Style, okay. que é sou moda, que eu sou consultoria de imagem. Isso. Tem o meu pessoal, que é a Camila Hades. Ok. E tem o meu da Granola, Granola Boutique. Boutique. Aí ah, eu tô lembrar lembrar completo. Granola Boutique 1. Ok, então eu vou deixar todos aqui embaixo, então vou seguir ela lá. Você tem canal no YouTube? Não, né? Não, tá certo. Tá certo. Então, vou deixar os Instagrams de Camila aqui embaixo vou conferir. Da Granola Boutique tem fotos maravilhosas. Ah, que então vou conferir lá, por favor. E se vocês gostaram, deixem um comentário aqui embaixo. Deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E se você gostou, continue assistindo os próximos. Não, todo desordenado. <risos> Mas é isso. Camila, muito obrigado. Obrigada E é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.